Skate, meio ambiente, lifestyle, espiritualidade, vida simples, tudo sobre a perspectiva de quem já passou dos 40 ou tá quase lá. Tudo que é abordado aqui neste canal passa pela visão do Dharma, que são os ensinamentos de Buda Shakyamuni. Também usa esse espaço aqui para arquivos de vídeo.